Nós temos ministro da Defesa, ministro da Justiça, temos Polícia Rodoviária Federal, Polícia eh, Federal eh, e temos a Força Nacional. É, lembrar que o governo Federal tem a Polícia Militar, né, Polícia Civil, mas nós temos ministro da Defesa, ministro da Justiça, temos Polícia Rodoviária Federal, Polícia eh, Federal eh, e temos a Força Nacional, que o ministro eh, Flávio Dino convocou para... Conter os movimentos dos dias 7, 8 e 9. Já está, ele convocou isso antes. Onde está a Força Nacional? Cadê o gabinete de crise que não devia estar instalado desde o dia 7? Porque ele já sabia que dia 7, 8 e 9 existiam articulações sendo feitas para essa mobilização. Eu também então, sabia, né, deputado? O, o Ibanez, toda a base do também Bolsonaro sabia. também estava ciente, né? Todo mundo né? sabia, desculpa, todo mundo sabia. Perfeito. As pessoas que estão aí estão de cara limpa, não estão encapuzadas, estão com famílias aí no movimento. Por que isso? Porque eles acham que a eleição foi roubada. Porque o Supremo o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, tentou impor a credibilidade da urna eletrônica. Ele fez uma resolução do TSE é proibindo criticar a, do, a urna eletrônica. Ele calou parlamentares, ele calou vários jornalistas que queriam criticar. Ele não convenceu a sociedade de que a urna era confiável. Se ele tivesse convencido a sociedade que a urna era confiável e não imposto à sociedade a confiança nas urnas, não teríamos essas pessoas que são brasileiros, que estão aí de cara limpa. Deputado, estão, não, não deputado, ninguém, desculpa, deputado. Não tem ninguém... Desculpa, não tem ninguém... Não, eu peço desculpas aí, o senhor. Então, deputado, eu vou interromper, sabe porque Esse discurso que o senhor traz aí, de, olha, impor a confiança na urna, a confiança na urna, ela é imposta pelos fatos, deputado. A, a, a irresponsabilidade retórica, gente que o senhor chama de jornalista, deputado, e que pedia guerra civil, e que chamava de frouxa quem não, não fosse pra rua. Jornalista, desculpa. deputado, perdão, somos eu, são meus ah. colegas que estão na rua, muitos dele, deles apanhando dos homens de bem, pessoas de família que o senhor veio defender. Eu acho que no então, dia de hoje, deputado, diante desse cenário de terra arrasada, do Supremo Tribunal Federal depredado, do seu Congresso Nacional, deputado, o senhor tem sei. décadas depredado, do Palácio do Planalto, depredado, de um eu governador acabei. que não conseguiu lidar, da, reverberar esse tipo de discurso dizer, que levou é. essas pessoas à raia da loucura, deputado. É um pouco, uh, é questionável. Eu vou, uh, lógico, eu abrir espaço para o senhor concluir seu raciocínio sírio e seguir aqui com a nossa cobertura. Top da LX. No anúncio, a senhora falou que era essa daqui. Não tinha nada a ver com a